É, eu sempre falo com os meus mentorados, com a minha equipe, sobre a importância da gente ser mais data-driven, né? da gente ser mais orientado por dados, por números, por fatos, e evitar o achismo na gestão, seja na nossa própria gestão, né? no nosso próprio controle das nossas tarefas, seja na equipe. E essa é a ferramenta que eu, eu encontrei, né? através do livro que eu estou lendo aí, recomendo para vocês um livro excelente que é o Factfulness recomendo demais, é, que vai, vai trazer essa ideia, né? vai educar as pessoas com essa ideia de basear em dados. E olha que interessante, eu vou fazer junto com vocês, tá? Estou acessando agora aqui essa ferramenta, chama GapMiner, está traduzido, então alguma hora pode ser que a coisa fica mal traduzida aí, mas a gente vai brincar aqui com essa ferramenta, eu recomendo aí vocês fazerem. Vamos fazer junto aqui, que é essa questão de o que a gente pensa sobre o mundo, né? Quando a gente não tem dados. Antes de entrar aqui, eu só quero dar um exemplo rápido que eu gosto de dar para os meus mentorados, para os meus alunos, para as empresas que eu dou consultoria. Né? Eu gosto sempre de fazer uma pergunta que é o seguinte: é, ontem fez mais frio ou mais calor do que hoje? Uma simples pergunta, sim. Se eu não basear em dados, em fatos, ela pode gerar uma discussão infinita porque a percepção das pessoas é diferente. A memória é completamente volátil. Então a pessoa pode achar, acreditar que ah, para mim fez mais calor, para mim fez mais frio. Mas quando eu vou nos dados, quando eu vou nos números, a discussão simplesmente acaba. Então a gente vai fazer essa brincadeira aqui com qualquer um desses temas aí, olha que legal. Eu já fala assim, né? Você provavelmente está errado sobre. Isso aqui são as metas da da ONU, né? É, para o século XXI, mas aí é legal para a gente ver aqui, né? Então, várias coisas chefes femininas, aquecimento global, plástico nos oceanos, tendência de suicídio, impostos de importação e fraco versus, po versus pobre. Não sei se o original é isso mesmo. Vamos fazer esse aqui de chefes femininas, tá? Para a gente ver o que, que dá. Vamos fazer junto aqui. E vai traduzir sempre, né? Então, vamos aqui. Quantas empresas no mundo tem uma mulher como gerente ou CEO? Vou responder conforme eu acredito, tá? Não sei se você vai concordar comigo. Eu não acho mesmo que é, que é só 2% hoje. Me coça, assim, pra, pra clicar nessa. Mas eu iria no 10%. 2%, 10% ou 18%? 18% não é não, cara. Nem a pau. Mas já deve ser uns 10%. Tá crescendo, né? Eu penso assim, vamos ver o que que é. Tô fazendo junto aqui, 18%. Vamos lá. Já comecei errando, né? Vamos aqui. Me surpreendeu. Pô. Vamos aqui. Cada vez mais chefes são mulheres. A maioria assume o pior quando questionada sobre o status das mulheres nos negócios. O equívoco de que chefes mulheres são raras, raras, né? faz com que as mulheres subestimem suas chances. Olha que interessante. Mulheres, mulheres, fiquem espertas, vocês... Vão dominar esse mercado, eu tenho certeza. Cara, as minhas alunas, elas são muito comprometidas. Elas são excelentes. Eu adoro as minhas alunas. Os projetos delas são incríveis. Resposta correta. Cerca de 18% das empresas em todo o mundo têm altas gerentes do sexo feminino. E aqui vem outras fontes de dados, que é legal, entendeu? Porque... É sempre baseado em muitos dados. Não vou clicar para o vídeo não ficar enorme, mas depois você vai nessa ferramenta aí e olha junto. Vem, vamos fazer aqui comigo e aqui, ver o que, que dá. Resultados da pesquisa: das pessoas que testamos, 89% erraram nessa pergunta. Olha só, e aí está o, o índice de, de erros ou acertos, né? Agora me pegou. Deve ser erros, né? Então, aí estão os países que mais erraram aí, tá vendo? O total 89%. É erros, aqui né? tem que dar a média. Noruega, 95% das pessoas. Olha como é que as pessoas têm uma percepção de mundo, né? Equivocada. Em todos os países. Finlândia, 90%. Olha. Suécia, 88%. Reino Unido, 86%. Ah, enfim. Aqui não traduziu, né? Sobre esse equívoco. Ele vai falar algumas coisas aqui. Eu vou tentar traduzir alguma coisa e entender o que está que falando aqui. Ah, uh... Assim como, como o mundo está ainda dominado pela, pela embaraçosa masculina, né? vamos falar assim. As pessoas tendem a, sub, a subestimarem mesmo o número de mulheres que, a, que realmente já estão no topo. E essa concepção equivocada pode não sei, queberam. É as it slows down, it's... então assim isso pode na verdade essa, essa concepção equivocada pode atrasar mesmo o avanço porque a mulher não acredita, ela vê ah cara, não tem chance, então é aquilo que já foi até falado, então é, a, garotas novas é, podem não mirar em grandes em grandes metas, né? É, porque elas getting outdated worldview from the parents and teachers. Ou seja, elas pegam, nessa, elas herdam essa, essa visão de mundo equivocada dos parentes, dos, dos pais, dos professores, etc. Parentes, não, perdão, pais, professores, que também subestimam as chances delas, as verdadeiras chances delas se tornarem líderes de negócio. E assim como os jovens homens do sexo masculino continuam a assumir é, esse papel aí, né, de, se, de se tornarem bons líderes. Então, é uma questão de, de quase que profecia autorrealizável, né cara? Você não tem chance, então eu não vou nem correr atrás disso. esse fortalece, você atrasa essa mudança, a pesada, a mudança já estar tá acontecendo. Isso é interessante, tá? porque se as mulheres acreditarem que elas podem, que elas estão na melhor era da vida né, feminina, vamos falar assim, cara, ninguém segura não. As empresas dirigidas por mulheres parecem um gerar lucro. Um... Encontrei isso na internet sobre feminino falar assim, cara. <risos> Tchau, Siri. Foi mal aí, galera. A Siri entrou de gaiato na conversa aqui. É, as empresas dirigidas por mulheres parecem gerar lucros mais elevados do que as empresas médias, de acordo com vários estudos independentes sobre o mercado de ações. O IT, SP Global e Credit Suisse. Olha aí que interessante. Além de elas estarem dominando, elas aparentam ter uma performance melhor. Muito bom, cara, isso é muito legal. Isso não significa necessariamente que um CEO mulher produza lucros maiores. É igualmente provável que a cultura da empresa e empresas que selecionam CEOs mulheres seja mais aberta e mais lucrativa. Tá bom, beleza, vamos lá, vamos continuar. Qual parcela da população em países de alta renda, como a Alemanha e os Estados Unidos, vive em extrema pobreza com menos de 2 dólares por dia? População em países de alta renda, né? Qual parcela dessa população vive em extrema pobreza? Então, 2 dólares por dia, daí 60 dólares por mês. Cara, eu, eu acredito que é menos de 1%, mas eu acho que quase ninguém apostaria nisso. Uhul! <risos> A gente acaba ficando mais positivo, né? Porque tá, então assim, já que o mundo não tá tão ruim assim, pode ser que. A esperança, né? Mas 77% das pessoas respondem erroneamente. Muitos pensam que os pobres nos países ricos são muito mais pobres do que realmente são. A pobreza que eles veem nos países ricos é tão indefensável que eles provavelmente presumem que seja o pior tipo de pobreza. Na verdade, o que eu acredito que existem nos países ricos, e que eu acho que nunca vai deixar de existir, é a diferença social. Mas eu acho que o país todo cresce. Quando ele trabalha em índice de desenvolvimento. É a minha percepção. Tô falando, aqui também é achismo, né? Tô com números aqui pra sustentar o que eu tô dizendo. Não. Vamos pra frente aqui. Não vamos detalhar tudo também, né? Que parcela da população mundial não tem alimento suficiente para atender às suas necessidades diárias? Caramba, cara. A gente percebe, assim, que a população... O que acontece? Por que, que É difícil dizer que é 11%. Porque... A gente tem uma correlação entre o índice de população com a pobreza. Né? Então você acaba tendo, por exemplo, um país igual a China, que é populoso demais, ele distorce, vamos falar assim, a, os índices. Né? Ah, cara, vamos colocar 23%. Era é, cerca de 11%, tá vendo? Você tem muitos morrendo de fome em sua cabeça. <risos> <risos> Ai meu Deus Na cabeça da maioria das pessoas Há mais bocas famílias do que na realidade Antes da pandemia 9% passavam fome em todo mundo Que obviamente era demais Agora é 11 Mas você achou que o problema era duas vezes maior Toma distraído É, ter a noção da realidade é importante né Não adianta ficar Delirando não O que aconteceu com a taxa global de suicídio nos últimos 20 anos? Ah, cara, eu acho que caiu, tá? Eu acho que caiu. Ah, eu, eu realmente acho que as pessoas... Não sei, eu tô assistindo uma série, cara, Outlander, que fala, né, da, da mulher lá que viajou pro passado e tal, que a gente tem essa mania, né, de achar que... que, ah, o mundo tá ruim, cara, era uma bosta. Desculpa aí a palavra, tá? Mas era uma merda, sério mesmo, assim... Nossa, as pessoas se matavam por qualquer coisa, sabe? Não tinha saneamento básico. Eu realmente não gostaria de viver naquele tempo, não. 94% das pessoas respondem erroneamente, cara. A maioria tem a impressão de que os suicídios estão se tornando cada vez mais comum Olha que loucura, cara. À medida que, finalmente, mais pessoas falam abertamente sobre suicídios, é difícil imaginar que a taxa global esteja diminuindo. Então, quer dizer, é por causa do frisson, é por causa da galera falando. Não é que não é, que não é sério, né? não é que não exista, mas é que falar demais parece que aquilo ali aumenta que realmente é, entendeu? Eu penso assim, mas talvez eu já esteja influenciado pelo livro também, né? Mas isso aqui são dados, né, caras? Em países de baixa renda em todo o mundo, que proporção de meninas foi escola até os 11 anos de idade, antes da pandemia? Caramba! É, porque agora, né? De baixa renda, né? Meninas até os 11 anos. Ah, cara. Também não vamos exagerar, né? Uns 40%. Ah, tomar banho. Sem nada. Sem nada da vida. Você está 20 anos atrasado. Ah, é bom que ele humilha a gente, né, cara? É comum acreditar que muito poucas meninas em países pobres recebem educação básica. Você provavelmente não percebe que algumas coisas realmente melhoram nos países mais pobres. Hoje a maioria dos pais manda seus filhos e filhas para escola, Tá vendo? a galera é consciente, cara, há razões para acreditar nesse mundo, bicho caramba, velho vamos, vamos, vamos ficar mais positivo aí, galera, olha só os, os vermelhinhos não, vou começar a acertar, vou começar a ficar mais positivo aqui, vou acertar, você vai ver quantas pessoas no mundo têm acesso a água potável em sua casa ou nas proximidades caramba, a gente sempre falou, né, eu na minha época de ensino médio, ah o problema da eram uns 10 anos que a gente colocava, porque 10 anos não vai ter água no mundo. Você lembra? Quem lembra disso? Comenta aí nesse vídeo quem lembra disso. Nossa, eu não tô ficando doido não. A gente falava disso. Ah, que hoje o mundo corre atrás do petróleo, mas daqui a 10 anos o problema vai ser a água. E aí? Então, baseando nisso, eu acho que a gente tá errado, né? Quantas pessoas no mundo têm acesso a água potável? Ah, cara, 70%. Vamos lá. Vamos ser positivo. Acertei. Mas 82% das pessoas respondem realmente Tá vendo, cara? A maioria das pessoas não percebe quantas pessoas realmente têm água potável. Como acho que poucos têm água potável em casa, deve ser difícil para elas imaginar o um futuro quando todos a tiverem. Hum, a gente vai chegar lá, você vai ver. De toda a energia utilizada no mundo, quanto vem do gás natural, carvão e petróleo? Olha. Ah, bicho. Nem vem que não tem, cara. 62%. Oh. Se você estiver certo, o aquecimento global seria fácil de consertar. Muitos acreditam erroneamente que os combustíveis fósseis não são mais as fontes de energia dominantes. Você ouve muito sobre soluções de energia limpa e dá a impressão de que elas já estão substituindo os velhos costumes sujos. Tá vendo que legal, cara? Que não é uma coisa assim, ah, é, eu sou pró-ambientalista, eu sou... Não, cara, é, é fato, entendeu? É o que é fato, vamos basear nos fatos, isso é muito bom, isso é muito legal. Em 1990, 58% da população mundial vivia em países de baixa renda. Qual é a participação hoje? Em 1990, 58% da população mundial vivia em, pa em países de baixa renda. Essa aqui eu vou saber, sabe por quê? Porque eu li o livro. Eu fiquei impressionado. Eu só tô acertando, galera, porque você tá vendo, eu tô já influenciado pela leitura do livro. Não ficar no achismo. E realmente isso mudou minha percepção, porque antes era achismo, né? Tanto é que 93% eu fazia parte dessas pessoas aí. Ó. Eu não achava que apenas 9% da população mundial vivia em países de, de baixa renda, entendeu? Jamais, cara. Nunca, nunca, nunca, nunca. É, eles não percebem que a renda média aumentou muito em países onde muitos ainda, ainda vivem na pobreza. Hum. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho que isso é uma... Nossa, isso é, é, é uma, uma, um banho de... De fato, né? De conhecimento, assim. Isso é muito bom. Quanto da economia mundial vem da agricultura civil... Silvicultura e pesca? Comenta aí se você sabe o que é silvicultura. Eu não sei, não. Sinceramente, eu não tô lembrando. Agricultura, beleza. Pesca, né? Se fosse pecuária, né? não sei o que é silvicultura, não, cara. Mas tá bom. É... Na economia, cara... Pois é, né? Porque como é a economia, o setor primário, né? A gente sempre fala que depois vem o valor agregado, não sei o quê e então... tal. Bom, eu não ia nem. Eu vou ficar no 24%. Caramba, velho! Eu adoro essas respostas, 100 anos errado. Para de me humilhar! Que raiva, cara! Muitas pessoas acreditam erroneamente que a agricultura, a silvicultura e a pesca representam mais de um quinto da economia. Cara, eu acho que eu deveria saber o que é silvicultura, né? Tô achando que eu tô passando vergonha aqui, não sabendo. Comenta aí se você sabe o que é. Ou coloca hashtag CelsoIgnorante por não saber o que é silvicultura. Oh, cara, eu realmente esqueci. Talvez eu saberia, sei lá vamos ver aqui. Conjunto de técnicas e conhecimentos relativos à gestão, recuperação e exploração de áreas de matas e florestas, incluindo o estudo botânico das espécies, e prescrição e regula regulação da utilização das madeiras. Tá, beleza. Tô 100 anos errado, né? É, quando você compra um produto, apenas uma pequena fração do preço vai para os produtores das matérias-primas e das matérias... E das matérias-primas? Deve ser alguma coisa na tradução. Os países pobres não ficaram ricos com essas exportações. Olha só. Eu também acho assim, cara. Também penso assim, sinceramente. Na verdade, a proporção era menor. A lógica, o meu raciocínio estava certo, só que eu fui meio conservador. Assim. Eu penso assim mesmo, cara. A gente tem que o quê? Desenvolver a tecnologia para parar de vender só é, é, o produto primário, que vem menos o valor agregado, né? E aí fica naquela commodity, né? O pessoal paga pouco por aquilo. ele passa por uma transformação. E às vezes a gente recompra aquilo mais caro. A gente faz muito isso com petróleo, né? A gente faz isso muito com petróleo. Eu já ouvi uma reportagem sobre isso. Que proporção de países no mundo possui leis contra o assédio sexual no trabalho? Ah, cara. Vamos lá. 75%. Vamos, vamos, vamos ser positivo agora. É difícil de acreditar. Caraca, meu Ai, Tá aí, né? Mas todo mundo responde errado 92% Muitas pessoas pensam que as leis contra assédio sexual No local de trabalho Não são generalizadas Tá vendo? Cara, a gente tá avançando Claro que A gente tem que dar crédito pras lutas, né? Pra quem levanta as bandeiras e tal Mas a gente tem que reconhecer o avanço também, né? Eles acham que as leis estão faltando Enquanto na realidade o problema geralmente É que as leis existentes não são aplicadas, pois é, o problema está aí, mas é mirar no lugar certo, né? que parcela da população mundial vive em mega cidades, cidades com pelo menos 10 milhões de pessoas, mega cidades, cara, a parcela, a, ah, para mim é 48%, não sei se eu estou errado não, <risos> claro que eu tô <risos> Ai, ah, de novo, né? A maioria das pessoas se superestima maciçamente quantas pessoas vivem em grandes cidades. As grandes cidades são grandes, mas muito poucas. Hum, interessante, né, cara? Interessante. Realmente eu acho, assim, eu assusto com a população das grandes cidades, sinceramente. Acho um absurdo. Nossa, Deus. Né? Enfim. É, eu moro em Floripa, tem muito a ver com isso também, né? Eu acho que é uma configuração, assim, mais próxima do que eu acredito ser saudável, porque daqui pra frente pode ficar ruim. Enfim, isso é pra outro café. Vamos terminar aqui, aqui esse, essa tarefa nossa aqui. Quanto do excesso de calor do aquecimento global é capturado nos oceanos? Cara, eu não entendo disso. Excesso de calor do aquecimento global é capturado? Não sei, faço nem ideia. Mas vamos lá, eu acho que Sendo positivo, eles vão falar que é 90%, né? mas eu não acredito, não. Eu me colocaria 50%. Não olhe para o aquecimento global fora de sua janela. A maioria das pessoas não sabe que a maior parte do aquecimento global se esconde nos mares. Se você acha que o aquecimento global tem tudo a ver com a temperatura do ar, não percebe o tamanho do problema. Caramba, cara. Legal isso. Legal legal, não, não sabia disso não que parcela de todos os resíduos de plástico do mundo vai para os oceanos ah cara eles vão falar que é 6% mas eu vou para 66% porra desculpa aí o palavrão nossa eu, cara, você entende o tamanho do erro sabe eu, é 10 é, é vezes menos cara, do que eu imaginava eu não sei de nada, entendeu? E aí eu falo que a gente tem que ser baseado em dados, mas é um absurdo você, você fazer uma, não saber, né? eu não falaria, jamais, do que eu domino. Mas, cara, eu errei muito, entende? Quase todo plástico fica em terra. Muitos pensam erroneamente que a maioria dos resíduos de plástico vai para os oceanos. Mas enquanto a gestão de resíduos for ruim... Em países de renda média, parte do plástico entrará nos oceanos, especialmente se os países ricos continuarem vendendo seus resíduos lá. Tá. Ah, beleza. Os biólogos avaliaram o status de mais de 120 mil plantas e animais. Quantos estão em perigo ameaçado? <risos> que vontade de responder 90%. Ai, meu Deus, eles vão falar que é 30%, né? Eu, então eu vou ser positivo. Mas 62% das pessoas respondem erroneamente. A maioria das pessoas exagera quando as espécies estão ameaçadas. Como pensam que a maior parte da natureza está ameaçada, podem perder a esperança e deixar de tomar as medidas certas para salvá-la. Legal isso, né, cara? Às vezes a gente superestima o problema e, e por isso abre mão. E não tem nada disso, né? Que parcela da população mundial são refugiados? Cara... Eu realmente acho que é pouco, bem pouco mesmo assim, sinceramente isso aí eu acho mesmo, mas 80% das pessoas respondem realmente. como eles aumentam o número mais de 10 vezes, eles provavelmente pensam que é muito caro ajudar a todos, hum, que porrada, hein, eu acho que, olha como é que muda a percepção, né, eu tô no Brasil, Assim, a gente tem refugiados aqui também, obviamente, mas a gente sabe, mais ou menos a gente tem uma ideia da parcela. Agora, o cara que vira por, vive, por exemplo, no, nos Estados Unidos, a percepção dele quanto a isso é, é absurdamente alta. Entendeu? A, a falta de noção do todo distorce né, a realidade. Os governos de países de alta renda obtêm quanto de sua receita de tarifas alfandegárias e de importação? Deixa eu ler de novo. Os governos de países de alta renda obtêm quanto de sua receita de tarifas alfandegárias e de importação? De alta renda, né? Receita de importação? Ah, cara, eles vão falar que é 2%. Sabia? Sabia? É, não, eu, cara, eu fui mais pela lógica mesmo, né? Não é um, um domínio, talvez eu erraria, tá? Mas 82% das pessoas respondem erroneamente. Muitos superestimam enormemente quantos governos ricos recebem com impostos sobre as importações. Eles provavelmente presumem que o imposto de importação é muito dinheiro para os governos, já que muitos produtos são importados. É, é achismo, né? De novo. Existem cerca de 8 milhões de pessoas no mundo hoje. Qual mapa mostra melhor onde eles moram? Cada figura representa um bilhão. Ah, cara, esse aqui eu vou saber, mas eu vou responder não conforme eu me atualizei com o livro, entendeu? Conforme era a minha visão antes do livro, se eu lembrar, né? Porque é assim, quando a gente muda, a gente... quando a gente vê, a gente não pode desver mais. Então a gente até esquece da nossa percepção antiga, essa é a verdade. Mas, ó, eu... Distribuiria... Existem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Qual mapa mostra melhor onde elas moram? Caramba, cara. Eu acho que eu... Distribuiria assim. <risos> eu adoro esses comentários, cara. Comenta isso se você acha engraçado também. Mas, cara, é verdade. Você tem muitos africanos em sua cabeça. Claro, né? Ah, que merda, cara. A maioria das pessoas não percebe que mais da metade da população mundial vive na Ásia. Não, isso aí, é, como eu disse, né? Eu aprendi isso no livro. Você não sabia que existem quase 5 bilhões de asiáticos. Muitas coisas acontecem na Ásia. Memoriza o código PIM mundial atual. Da esquerda a direita, 115. Nossa, é absurdamente populoso. Meu Deus do céu. cara. O que aconteceu com a quantidade total de matérias-primas usadas em todo o mundo anualmente desde 2000? Permaneceu quase o mesmo, aumentou cerca de 35%. Uf, que vontade de responder 70%, né, cara? Você fala assim, pô, o consumismo tá aumentando, as pessoas estão descartando as coisas, né? Não reutilizam e tal. Ah, cara. Mas eles vão... Ah, eu vou, eu vou responder conforme eu acho, entendeu? Eu sei que vai estar errado, mas eu, eu preciso responder, ser coerente, né? Ah! Eu acertei! É! Metas da ONU, tá vendo? Legal, olha só. É uma brincadeira, tá, pessoal? Assim, não é, não é brincadeira, né? São dados sérios, mas é uma forma de se educar, né? E de perceber o quanto a gente precisa se basear em fatos, em dados, não ficar no achismo, que é muito chato, e a discussão fica muito improdutiva, quando a gente fica falando do que a gente acha, de opinião, né? Então toda informação que ela não é, ela não tem lastro em dados, ela é, não passa de opinião, essa é a verdade. Então assim, para além da opinião existem os dados e mesmo assim existe a análise desses dados da forma certa porque eles podem vir já enviesados um exemplo você pode dizer assim, olha, mais da metade é, de uma população vive na miséria um exemplo, né? só peguei um exemplo aleatório aqui o que é esse mais da metade? pode ser 51% 50,5% e pode ser 99%, entendeu? Isso entendeu distorce muito a nossa visão de mundo a média né você vai ver no, no, no, no livro também a média sempre distorce muito então por exemplo é, expectativa de vida a gente quase nunca lembra que a, o, o por exemplo a morte de crianças né impacta muito nessa análise, né, que geralmente tem a ver com a sua percepção é quanto tempo eu vou conseguir viver, né. E aí quando você consegue evitar óbitos infantis, você melhora essa média, mas isso não significa que você não tem outros problemas e tal. Então além de se basear em dados, é acostumar a mente mesmo, o olhar, a sair fora de uma análise enviesada. É o que que é? é ser crítico. é fazer perguntas, sabe, é questionar, não tem jeito, e é parar de ficar no achismo, tá, evitar, né, papo de bar é legal, cara, mas não passa de papo de bar, agora você quer uma conversa séria, você quer ir para uma entrevista bem embasada e tudo, vai atrás de dado, vai atrás de informação precisa, validada, de boas fontes, né, isso é muito interessante isso aqui. Então, olha só, com base nos, nos, é, nas metas globais, tá aí, ó, a minha nota. Entendeu? Né? Brincando aqui. Tá aí. Enfim. Não entendi muito bem esse, esse gráfico aqui não, mas depois a gente pode estudar ele melhor. Mas aí pra você, eu acertei 8 de 18. Tá. É isso. Espero que você tenha gostado aí. Deixe seus comentários, né? Se você ficou surpreso com, com alguma dessas respostas, com algum desses dados. Você fez aí junto comigo, acertou mais do que eu ou não. Comenta aí, entra nesse site aí, faça o teste também e a conclusão é essa. Baseia mais em dados, mais em fatos, fica mesmo, menos no achismo para você ser menos manipulável, essa é a verdade, e poder pensar com independência, agir com independência. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.